alto E para o baile? Acho que também já podemos começar, não é? Acho que sim. Sim. sim. Ora, como é que é, pessoal? Tudo bem ou não? Hein? Sejam bem-vindos a mais um vlog Talk. E hoje temos aqui um... muitos convidados. Tipo, tipo boés Tipo esta gente toda. Hein? O que é que vocês acham? Acho que temos aqui um... Hã? uma grande plateia de malta que vai falar sobre os picos da Europa. Que é uma daquelas... Viagens que acho que qualquer um quer fazer, acho que foi de moto, não? não é? E vocês os três já fizeram? Como o como, como KTM Laranjinha, que já foi três vezes, não foi? Aí? Fui, fui, Duas. Duas? Duas e uma foi de carro. Uma de carro? A ah, de carro foi antes ou foi depois de moto? A de carro foi a última, foi para, para mostrar aquilo à família. É? Acho que está bem. Ah, a primeira fez o reconhecimento de, de moto. E depois <risos> mas, e quero que saber de a, a comparação. Eu ah, curioso para é... ouvir a comparação. O atalho. Não é, não é bem a mesma coisa. É bom de carro, mas de moto é outra liberdade, não é? Pois tu, ô oh, oh, Laranjinha, Sim. fiz as quantos dias? Eu, das duas vezes, foi três, três dias e depois com outros amigos, outros três dias. Ah, está, pronto, já percebi o que Ele fez isto em três dias, é possível, sem dúvida alguma. Isso é, é para abrir, se não... calhar, não? Bem, sem se para abrir, dá... 125 atrás do pessoal, é sempre para abrir, não é? Opá, eu tive uma experiência diferente de vocês, não é? Porque ir é. lá de 125, aquilo é, é dode, opá, mas, mas garanto que, que é uma diversão total. Aquilo é ah, mesmo. Ah, sem dúvida alguma. Eu fiz tantas asneirinhas, tantas asneirinhas, nem sequer posso contar aqui, não é? Mas, mas, mas, mas fomos. Eu da primeira vez só foi uma 125. E foi uma PCX. E da segunda vez também foi uma, uma outra 125. Então nós já andámos ali sempre a fazer os túneis de vento, e aquilo foi uma, foi uma coisa indescritível. Só tenho, tenho mesmo pena de não ter registros vídeo, vídeo disso, porque aquilo é. Ah, aquilo é terrível. Estive ah, a verificar comentava. agora. Tenho 230 GB. É 230... <risos> <risos> 9 dias. 9 a moto, dias. nessas semanas, foi abaixo umas 500 vezes. Foi de reboque para a oficina, foi... Ai meu Deus. Então... Que então... <risos> Ora, Fagas, pergunta quando é que são os custos totais dessa viagem. Cá, a minha moto... Há de 125 e há de 600. Vá. É... Eu sei que os rolos são, Olha, são eu... diferentes, mas... Eu, das duas, das duas vezes, gastei entre 250 a 300 euros no mar. Mas, Já mas, com só, em, um mas só em gasolina ou na viagem toda? Já. Não, é, tudo, tudo. Gasolina, um, uns recuerdos, o parque campismo, porque nós não fomos para hotéis, nós fomos para parques de campismo. Okay. <risos> e uh, as <risos> portagens, 250 a 300 euros. Mas eu também fui aqui de, de Braga, não é? Vocês são, okay. são de mais longe. Um Estamos de volta. E tu, Alananjinha? É. Só, só de combustível? Ah, é const... O Russo uhum. por cá está aqui a perguntar. Era fazer as contas, mas foi pouquito aqui. Foi para o portagem... E portagens também, gastámos as portagens aqui, lá na Espanha, as portagens, nem me lembro se paguei portagens lá em Espanha. Nem há. Nós nem eu acho que portagens... só paguei uma. Não, só uma. Nós pagámos portagens quando viemos de, de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Para... É é verdade. Aí paga é verdade. É Aí paga-se. É paga é paga Exatamente. É e mas se, pagas paga se por Bragança, bem. por Bragança não pagas. Então ia perguntar qual é a altura do ano que aconselham para ir aos picos. Vocês yeah. foram em maio, não sei qual é. Olha, eu por acaso aconselho a essa altura. Não sei. Eu há, há, eu há três anos atrás e há seis anos atrás estava precisamente hoje lá. Uh, um dos meus objetivos também é ir noutra, noutra época, não é? De carro de carro fui noutra época, mas quero quero ir lá um dia onde aquilo tenha mesmo muita neve, muita neve. Ok. Alguma história que mas vocês tenham um contar da mais... viagem? Desde no voeiro, chuva, por isso não sei. Okay. E tu, Laranjinha, queres contar alguma história? Queres? Não? Frisaste, foi? Ficou bem parado. Que... Yeah. É. Ele congelou. Acho que foi na altura da neve. Foi na altura da, então, da neve. Novembro, dezembro, mais ou menos, nem né, que tu foste. <risos> Exatamente, tu concordas, não é? <risos> Eu não senti o joelho já me conseguem chato. ver? Já, sim, já, sim. A ver. sim agora está bem, ah, ok. Ok, uh, então, uh, Evo, estava, estavas-me a pedir para eu contar uma história? Já, yeah, já, yeah. mas sim, a história mas okay. é falar em relação aos Picos de Europa, não é uma história daquelas para está bem? <risos> Ai, não, isso não. Eu sei Ora, que conheço, conheço muito uh, porque eu uh, conheço também outras. Um... <risos> então, eu saí sei, sei de, sei de Braga saí de Braga para ir ter com os colegas ao, ao lago, lago de Sanabria, que eles estavam lá num parque campismo e eu saí para 4 da manhã 4 da manhã e então fui ali por, por Bragança uh, ali uma zona que podíamos virar para cima para, para Chaves e era um, um percurso mais curto mas eu decidi, feito fino decidi ir em frente para Bragança opa, apanhei um frio eu pensei que estes gajos estão a resegradar para aqui. E Eu pensei mesmo em desistir, porque eu estava ali num, num, com um frio, os meus joelhos, eu quase que não sentia joelhos, os pés, os dedos, e então tive mesmo para parar e pensei mesmo, eu nunca, nunca passei por isto, e uhum. pensei mesmo em desistir. Pensei mesmo em desistir. Mas pronto, com um bocadinho de esforço, lá, lá parei numa, numa estação de serviço e, e lá me aqueci e depois fui ter com eles. Esta é uma das histórias. Está a fisquinho, então. E, acham, acham que não se deva fazer a viagem sozinha? Uh, sozinha, Não, caso? Não, não. Não, não, é? o, não. O queijar o fez isso em, sozinho, não é? E uhum. é totalmente desaconselhável. É que acontece alguma coisa, não é? Né? Ach, acham que uh, é muito complicado uh, fazer muitos dias? menos os primeiros dias uma pessoa vai fresquinho, vai, e depois nos últimos uma pessoa já não, não desfruta tanto? Ou não? Depende. Estou a dizer bem. que vocês foram mais dias do que o, do que o Laranjinha, percebes? É... Sim. O Laranjinha se calhar sente um é. mais cansado no último dia. Ou não? É? Ah, eu acho os três dias, um é para ir, um é para andar por lá, que é curto, não é? Por isso é que eu depois fui lá novamente. Eu acho que dois, três dias lá é o ideal. Depois varia a viagem, não é? O ponto de partida de cada um. É? Mas dois, três dias lá é o, é o essencial para ver os pontos mais, mais básicos. Não é? Algum, alguns pontos que vocês achem que sejam essenciais, ou melhor, como a todos tenha só... que ir. Aos... São, não, amigos, muitos, muitos, é? são muitos, são todos. São muitos. É, é único, é único. Há cidades é todas, único. É único. Cidades é único. todas. Uh... a Rota de Alcaras. Adorei. É? Adorei, sim. Aquilo é uma experiência. custa bastante, mas é, é lindíssimo. Val -me, val -me. Essa Ruta del Caras, eu fui lá a terceira vez de, de carro para fazer a Ruta del Caras. Aconselho. Aquilo é uma coisa que é... É, é lindo. Eu, tenho, eu tenho um vídeo de 30 minutos no canal. É, é só ir lá para ver tem lá coisas. Que é, é, é fenomenal. Fenomenal. olha Não Porque aquilo, aquilo, antigamente, aquilo antigamente era um caminho que era feito que ligava duas... Cidade, uh, é verdade, Ria, duas, Riano, vilas, duas vilas, Riano e, e, Ponce e Poncebos e Poncebos, Poncebos exatamente é e havia malta para ir de um lado ao outro pá, para levar comida e não sei o que, fazia aquele caminho, era o caminho mais perto. Por falar em comida, vocês uh, levavam com vocês ou comiam lá? Ou comiam no Tecinova? Ah, nós comíamos. Nós tal, comíamos. Lá. E fazíamos, não. às vezes fazíamos. sim. sim falar de kit, se for por acaso algum de vocês teve algum furo na viagem ou não? Não, não, não. Não, não. Não. Faltou gasolina. Sim, ninguém teve qualquer problema. <risos> ah, Quem sim, faltou, um faltou gasolina? gasolina. Uma segunda. Não então, foi no vídeo. Te... Não foi no vídeo. De... Tu me algum vídeo no de Pix? Não. não, não, não. não, não. Há ah, Houve um vídeo qualquer de uma GS a curvar com o meu cara sair lá. Pá. Não. Aí um vídeo. Mas, mas, mas isso nenhum é um de vocês. Eu, não sei. Ah, eu já, vi. eu já vi esse vídeo. Já vi esse vídeo. Foi? É sub... Ai, vai, mas caga curvas, o, o, o, uh, o Porto é São Glório O É aquela subida muito grande é até lá cima. É até lá. Tem um viado mas a meio. Muito bom. Sim, tem um viado a meio. Sim, já um sei. Nós rico, para... ah, lá. ver isso. Uh, Sim, mas posso parar, dizer é? que. Eu sei. Tive... Aqui é Aquilo é divinal. Aquilo é meio um paraíso das curvas. É. Até agora, é. aqui, eu não cada, via muito mais sítios curva, para. Cada curva dá-te uma paisagem nova. E uma paisagem de Sem E como Sem é que foi dúvida. isso de 125 para lá? Caçativo? Como? Como? como é que foi? Não, ah, tu a experiência, a experiência foi. de 125. Foi. Há um bocado o Virol estava a dizer que fazia média 160. Nós era média de 100, 110. Por isso, <risos> uh, o pessoal com as motas mais pesadas uh, fazia uma média boa, não é? Conseguiu poupar combustível. Enquanto nós das, das 125 íamos para ali, é, dá gás. Com o regime do motor ao máximo. Uh, eu, eu, eu com a minha depois também me sentia em casa lá nas curvas, porque aí nas curvas a minha já, já, já, já faz, já tem uma capacidade para, para fazer as curvas tão bem como uma grande, não é? E, é. e arriscava muitas vezes. Uma das, histórias, uma das histórias que eu tenho também foi fazer uh, aquelas estradas de noite, eu, eu e mais dois colegas, uh, e o colega aqui ia no meio de nós, eu ia à frente, o colega aqui uhum. no meio de nós ia sem luzes, porque ficou sem luzes. Que também é uma das coisas que se deve levar. É, Nós é, é, levamos, por acaso, não é? Suplente pode ser preciso. E é uma, é uma das uh, coisas que seja obrigatória? Não uh, lá é na Deus? Espanha? Uf. Olha que não nasci... é. É, é, é, é, é. É é como aqui. Há uma não coisa que, se que seja obrigatório levar daqui para lá além do kit de. Ah. Do kit de... Ah, o, o, pessoal fala, o pessoal fala do dístico, é. fala do dístico do pé, mas isso é, acho que é Sim. absurdo. Não sei se. Pois, há não... Um... Olha que não, há uma alta que apanha multa. Pois, mas depois há outra que também não apanha. Sim. É, depende, é, é, é como cá. É, apanhamos multa com o escape, se for com uns, com outros não apanhamos. Tá, é... <risos> com outros não levas. Ah, o problema é que tu lá supostamente, supostamente, porque uns dizem que é, outros dizem que não é obrigatório, usar o dístico uhum. e, e tu medes. E se fores apanhado cá? Estás a adultrar de... a matrícula. Logo levas uma. Ah, pois já é, também. Pois é, eu tô, e... também agora não. De... As novas matrículas já vêm com o pé. Eu na Exato. minha. Eu... Uh, algum tipo específico de pneus para usar na, na viagem? Pois não, Eu vejo é fácil. É é. Claro. É. não. É normal. De... A, que vale. a não ser que te queiras meter por, por algum estradão. Né? Se sim, ir por sim, algum sim. Estradão. Sim. Pá, Isto, nós é nós é entramos num caminho de gravilha e aquilo deu à mesma, o Varel conseguiu andar no caminho de gravilha. Sim. Está aqui então, o, Amilcar, o, Amilcar, o Amilcar está aqui a perguntar a ver se existem muitos abastecimentos disponíveis. Opá, aquilo as, as vila, os vilarejos distam cerca de 30 km, por isso aquilo andas ali às voltas, tens sempre onde, onde abastecer. É das, das principais e dúvidas que estão sempre a perguntar. E o combustível é mais barato. E mais barato, não há, não há problema algum. Bah, vê, mil, até podem deixar ir à reserva que depois vão ter uma bomba logo a seguir. <risos> Incendiador! Olha, <risos> está aqui o. Quantos dias é que recomendam? Sem pressas. 5 dias. É lá. É, valente. É lá. Então vamos lá. Foi aqui para a segunda, 5 dias. 5 dias? Sim. É... Três no mínimo. E cinco dias. Mas espera, quantos di dias lá, lá já em Espanha ou também contar com Portugal? Não, lá, dois, dois, dias, é lá. Três dias Não, Lá, 3 dias lá. Lá, 5 dias. Lá, 5 dias é o ideal, se calhar. E recomendam Sim. durante a semana ou o fim de semana? Vá. Não sei se vocês apanharam algum fim de semana. No fim de semana Apanhas. deve ter mais gente. A apanharam portugueses? Pelo caminho? Não. Olha, para fazer a vossa vez. Eu não me lembro. De vista, Cruza sim. com portugueses. Mas que falássemos, não. É. Então, mas que me há, lá, há lá muitos portugueses. Em Covadonga, há lá sempre grupos de, de motas portugueses. Cruzámos sempre com muitos portugueses. Eu, pelo menos, cruzei com, com, com bastantes motas e, e de outros países também, não é? Uhum. Uh, restrições horárias. Vocês é. vão com alguns, não? Existe uhum. lá a subida, a subida aos lagos. No meu vídeo, há lá uma menina que ah. começa a dizer que só às 8 da noite é que, é que pode subir. Oitocente e oito. Por exemplo. É, é um negócio. Sim, sim. Sim, sim. É, sim. Olha, e, na, e na, ruta, na ruta del Caras, sabes que tens que ir de capacete? Ah, é? É. Não vi lá está ninguém. Lá, está lá nas <risos> normas. Mas de capacete com pá, um capacete, porque aquilo estão aquilo sempre a cair pedras. Tu, volta em... Eu, pelo menos, já ouvi várias vezes pedras a cair e, tudo, e penhascos e uh, eu, na altura de ir lá, ainda estive a ler muita coisa uh, li tudo daquilo lá, mas não vi nada disto e depois, passado algum tempo, um colega meu que me referiu isto e, de facto, parece que é mesmo obrigatório isso não podes também levar drones há várias coisas, há várias coisas. olha, não e, vi ninguém, ninguém a levar capacete pois, uhum. não se vê é de procurar isso também. Mas parece que, que também é. não. as também não vi lá ninguém, tipo de guarda. Ou ou vai com assim, Sim, a... guarda. A... Pois? a chamar a atenção. Vocês apanharam muita polícia pelo caminho, não? Não. Não. Foi tranquilo. Não se tranquilo. Tranquilo. Sim, sim, Eu acho sim. que lá está. Eu acho que, é ah, que a partir de maio, se calhar, é um pequeno. mais turístico. Se calhar depois ah. de maio, é ser mais complicado. Sim, no verão... Eu acho que mais realmente é a melhor altura. É onde no está verão... mais calmo, já há bom tempo. No verão é capaz de ter muita confusão, não? É, é provável que seja. Ah, mas aquilo, aquilo, eu acho que as pessoas às vezes não têm bem noção do que é que aquilo é. Aquilo, aquilo é tão grande, mas tão grande, que só existe muita afluência de pessoas nas principais vilas, e elas são poucas, elas estão meia Sim. dúzia de vilas, Sim. e não é nada, nada de especial. O, o trânsito aqui nas nossas cidades é muito pior lá. Aquilo, aquilo são vilarejos pequeninos. E depois okay. distam 30 km e, e tu andas ali à vontade, pelo meio da, da, das serras, com os rios, os rios ao teu lado, as montanhas, andas pelos dois desfiladeiros, que é o, o desfiladeiro de La Ermida e o desfiladeiro de Los Veios, e raramente tens, tens trânsito. Pá, aquilo é sempre pacífico. E há meninas da luta na, na estrada, não? Ah, isso é por aquilo, vou... Ah, não. Não. Eu, acho, eu acho que tens, <risos> procurei no Tinder e nada também. Não? Não. Não, isso de... não está aparecendo tipo ti porque é feio, caraças. Eu vi algumas. É o que há? Pá, é o que há cá, né? Como diz... Há umas cabritas lá. Há umas cabritas, mas é nas Ah, ah mas, mas, não viram, né? mas não viram, né? Foi mas não viram, né? Abril-mai, né? Quem anda à procura que veja algumas, né? Encontramos vacas, mas eram mesmo vacas. Mas Uma figas, para qualquer. muitas. Sim. Vocês, vocês subiram ao, ao, ao teleférico lá acima de Fonte? Sim, foi aí que nós andámos de boxers indo, na, de boxe. na neve. Aquilo é espetacular, não é? É ali. Aquilo tem uma olhar cá para baixo dá um receizinho. Epá, é, pá, olha cá para baixo. É uma coisa. Não quando ouvidos, o teleférico não está a chegar lá acima. Quando o teleférico está a chegar lá acima e tu sentes aquilo é. a começar a abanar. E, já e já olhas cá para baixo, talvez a é calhaus. os. É. E quando está a chegar lá em cima, é quando tem a maior, a maior inclinação. É, é. Claro. Recomendas que façam a, a viagem numa super possível Ou é daquelas... É pá, façam, mas... É, é uma aventura. Ah, não. É uma aventura que... Tem que ovar na desportiva, não é? Se tu, se, se tu tens a desportiva e queres fazer, faz. Tipo, Nada te vai impedir, não é essa história que tu vai-te as costas ou vai-te doer pá, dói, mas não é uma dor que tu vais ter que parar porque já não aguentas e que queres ir para casa para a tua mãe porque já não aguentas, não mas vai fazer como eu. Conversar. eu dos, dos 1500 km uh, andei se calhar para uns 700 para uns 700 aninhado no depósito, meus amigos <risos> aninhado, é. <risos> ah pois, imaginem aí vocês estão-se a queixar do, do rabiote, não é? que é duro, banco e tudo, mas agora imaginem o pescoço andar sempre ali, zzzz foi é das melhores memórias que eu tenho qual é que foi é... para vocês a pior experiência de viagem Ival? eu também não me recordo sem ser aquela que já contei que... Você... alguma coisa é... que... eu gosto Há que de Portugal, marcar próxima mas... o meu que está aqui a dizer uh... talvez a simpatia espanhóis não não tive, queixas. não tive queixas é... são pessoas que de... estão habituadas a isso elas estão ah, habituadas sim. a isso, não é? Olha aí uma coisa, vocês, vocês foram a Ruta del Caras? vocês chegaram lá de mota ou foram a partir de Poncebos? Não, nós fomos de mota, nós, até eu, nós partimos até... de, justamente do lado oposto. Porque é onde tu mas, começas é onde há os restaurantes e... Não, é Poncebos, é o outro lado. Como é que chama o outro lado? Poncebos é lá em cima. Sim, e mas... É, eu... E quem que é cá em baixo. Exatamente, okay. foi quem? Foi que... aquela, aquela, aquela parte a chegar a Caíno é espetacular, aquela... porque aquilo tem lá uns precipícios e vocês já andam muitas vezes uh, suspensos. Não sei se repararam nisso. Sim. sim. Sim, sim, É uma paisagem fabulosa também aí. Aquilo é único. É único. Alguns de vocês fotos. têm vertigens? Não. Tirando Pronto, a parte do Varl. Pronto, que o Vale Ali não se pode ter vertigens. E a fazer a rota Não, de Alcares, ali não dá, ali não dá. Então é que não pode ter vertigens, a fazer a rota de Alcares. E Sim. depois da viagem, quantos dias é que vocês recomendam para recuperar? Eu acho que fui ah, ao tudo... a dia de trabalhar. Pois o outro dia de é. trabalhar. O Laranjinho levou a câmera uh... Quantos GB é que tu tiraste do vídeo? Pai, pai, 30 GB, 30. De cada vez, não é? Da primeira vez 30 GB, a segunda 30 GB e a terceira 30 GB. Ai, é como que é. <risos> Mas, ah, um já vídeos, os vídeos todos, não? Uh, das, das, das duas vezes já editei. Esta última ah. vez que lá fui, uh, fui de carro. Ah, uh, esta última vez de carro ainda fui a gravar com a Dashcam. É? Ainda tem, ainda tem mais essas. Ainda tens mais essas. Mas é, tem então... então... é. que isso tudo É. É é, uma esp... acho que não eu... é fácil. Ir. Digo, eu não, nunca fiz a viagem, mas há... acho que é uma experiência que na... nas filmagens não retrata bem aquilo que da viagem para não. nós. Não. não, é bonito Nem lá perto. É Nem lá bonito veres e tudo, mas... mas estás lá, sentires aquilo, sentir o frio, o vento, as paisagens, a cada cordinha, tu o que é que vai aparecer agora? Aqueles miradouros, o... a subida lá assim, os lagos. Ah, pá, as conversas assim à meia-noite, as amizades com os colegas, vocês as amizades, uns com os outros. Ah, pá. Vocês fizeram alguma viagem à noite, não? Eu ah, fiz, não. eu fiz uma viagem à noite, não, não, não, eu não. fiz à noite porque há um bocado vocês estavam a falar que o restaurante ia fechar há um minuto que faltava para fechar, não é? Mas eu fui dos lagos até outro ponto de 70 km, que era onde nós tínhamos o, o nosso parque de campismo sempre de noite a dar gás porque o Parque Campismo fechava às 11 e nós chegámos lá às 11 e 05 e tivemos que entrar com as motas à mão para não acordar o pessoal no Parque Campismo. E foi aí aquela viagem que nós fomos ah, sempre a dar sempre gás e é perigoso dar gás lá atenção uh, há muitas zonas onde existem muitas quedas de pedra, mas eles também estão bem organizados porque têm sempre aquelas redes nos que têm as redes e as pedras ficam lá. É verdade, isso por acaso é interessante mas é muitas verdade. vezes existe no chão pedras e é das coisas que eu também mais digo é para o pessoal não, não abusar muito, principalmente em curvas, que não consegues ver o que é que está do lado lá, nas retas tudo bem, mas mesmo assim pode aparecer pedras e é, e é perigoso. É perigoso. Sim, Sim. Aquilo, aquilo lá está, aquilo tem curvas que são muito fechadas, não se consegue ver o que é que lá vem. E acham que à noite é e um há um sempre... perigoso? Não dá, não. À, noite, à noite é espetacular. Eu à noite ainda tenho algumas filmagens. É uh, que de... não tem de... iluminação para não, ou tem? Uh, tem pouca iluminação. Por isso, ali tinhas que andar sempre com os máximos ligados e a seguir as Fair linhas point. brancas, não é? E, yeah. e, e, e a, guiaste, a guiaste pelos sinais a dizer, se vias o sinal que, a, que era permitido ultrapassar, já sabias que vinha uma reta. Então ali era yeah. sempre para dar gás. Aquilo. Já é uma aventura. Ui! É das yeah. memórias melhores que eu tenho daquilo. Uh, Puxa, porra, O, <risos> o Laranjinha está chá, a É o chá, o chá de PT. Tá, quer se meter comigo. olha é. Nilton, vê lá. Uh. E como eu estou a falhar, não estou a perceber. Eu posso dizer que nós, nós por estadia, era 20 euros cada um. Sim, Dá. sim. É para aí, é barato. lá E tem muita oferta, não é? Lá, quer, quer da parte de cima, quer da parte de baixo, tem sempre ou, alojamentos locais, ou, ou então parte de campismo, tem sempre muito por onde, por onde escolher. Não é? Mesmo não que vai nem lá... a não é? Sim, mas mesmo na época, na época alta conse consegues sempre ter lá no, no parque campismo, eles arranjam sempre lá há sempre espaço para tudo, há sempre se não, se não, depois... sobes distancias-te mais de 20 km e já tens também casinhas ali, não precisas estar mesmo pertinho ali, não é? Em 20 km uhum. fazes um instante e é mais barato até Ah, estás ali com umas gargalhadas É famoso Pronto. Faz é uma que... feijoada, pá, que mais espetacular Sem dúvida <risos> Sempre Olha, eu acho, eu acho que há dois, há três. Há três sítios em que uma pessoa não pode ir e não ver as pessoas, que é a Braga. Ora, nem mais. <risos> e não visitar o KD, a tem, ir todo ir o gosto, tem todo o gosto. E, e não visitar o Orange Rider. E não ir à Madeira e não visitar o Duarte. isso. Eu nunca fui à Madeira, uma vergonha. Não. Eu por acaso fui à Madeira e, e aos não Açores. visitei. Olha, e ao Jasson agora o ex-continental. É ex para... isso. Exatamente. Peraí. Isto é que vocês têm mesmo. Têm mesmo e agora? A Ruta del Caras, pessoal. Peraí. Eu tenho um vídeo de 30 minutos. Espera aí. Quem, então, quem quiser para, ver. aqui nos comentários privados que é para eu para partilhar, que eu acho que vocês não conseguem partilhar. Fica aqui também o vídeo. Deixa-me até aqui. Fica aqui o vídeo do, do KTM Laranjinha sobre os valores que ele gastou, né? Veste? Mais ou menos estes valores, eu gostava que isto, ah, ok. São mais ou menos os valores que o, que o Laranjinha gastou. Uh, uh. Quanto é que dá isso? Já nem me lembro. Epá, e... 196? e há 25, cerca de 200 euros. Vá, foi isso, mais ou Bem, menos? Tu, tu metes 6 euros de gasolina? <risos> Isto não dá para eu sair da reserva. Aquilo <risos> é poupadinho, é uma... que ele faz, um, faz dois e qualquer coisa, não? Estou para ver dois a diferença. Sair. Eu aqui, para encher o meu depósito, gasto 22 euros, 23 euros. Lá gastava eu tipo 18, 19 euros. Ai, é uma diferença. Desculpa. Era uma eu diferença 12, enorme. 12 euros, ando 300 km, quase. É lá, tu. Ai, Bom, quem me dera. Eu sei que na MSX fazia. Era sete euros e tal e fazia quase 300 km. Pois. É vantagem? É Eu com 23 euros não faço 300 km. <risos> <risos> Isto em dia normal, não é? Sim, é. sim, claro. Agora, nos picos de Europas, sim. Está é. aqui, tá aqui uma pergunta, já agora aproveito. Do. O Como é que delinearam o trajeto? Yes. Ah, hoje faz 500 km e já amanhã 500 km. Vai, Sim, mas vocês, sempre... como foram, como foram pou... muitos dias, podiam fazer poucos quilómetros cada vez e parar Sim, mais. É. vezes. É. Né? É. Enquanto Sim. nós, não. Eu da primeira Sim. vez fui, fui como, como turista. Eu sabia mais ou menos o que é que era aquilo, mas uh, com o grupo que eu fui, foi um grupo aí do Porto, que é o Esquadrão Norte. Uh, eles já sabiam, já tinham delineado, eu nem, nem tive é, interferência é, parece nenhuma. como de máfia. Não, não, por acaso não. é um espetacular. <risos> já fui com eles, com eles a, muito, a, muito, a muitos sítios, é, são altamente. E, e eles já tinham aquilo tudo delineado, e então eu fui sempre atrás deles, como uma ovelhinha. Da segunda vez, já fui tipo guia, já eu delineava também por onde é, por onde é que queríamos ir, e, e nunca houve qualquer discussão. É melhor para ali, é melhor para lá. Apesar de sermos muitos, éramos nove, uh, oito, oito mais dois penduras, nunca houve qualquer discussão e o pessoal acata tudo, e, e é como já disseram e não sei se foi o Petros ou se foi o Viral, que disse que é bom ir com alguém que já conhece o, o, os sítios, porque vais aos melhores sítios, não é? E, sim, uh, sim. E, e, não há perda, e não há perdas de tempo. Pronto, depois de carro também fui lá mostrar, ou seja, já, já fiz de guia duas vezes. Ainda quero ir lá mais vezes, não é? Isto é? Sim. Rianho é aquela primeira coisa, Reanho, pelo menos a ideia que eu tenho, é aquela coisa que diz assim: ponto. Lá e dizes, e pá, isto começa aqui, e Sim, aqui, é. aqueles picos, Tens ali esta, a, a, aquela albufeira. E eu, eu tive a felicidade de passar aqui em, em Rianho com sol, com chuva e a nevar, Apá, e é. É das paisagens mais bonitas, se não a mais bonita, e ainda está a, a 60 km uh, dos picos. Mas é a porta de entrada de excelência ali para, aquela, para, para os picos da Europa. Tu dizes assim, esta Sem viagem dúvida. vai ser uma coisa, é lind, lindíssimo aquilo, lindíssimo. Eu logo à noite vou partilhar no Instagram, vou partilhar algumas fotos aqui de, de Reanho e vocês vão ver as diferentes alturas da estação, não é? Uh, e, e, e é lindíssimo, lindíssimo. Tu foste em várias épocas ou foste sempre no do ano? Não, eu fui, eu fui sempre em maio. Fui sempre em maio. É? No dia do, do trabalhador. No feriado do dia do trabalhador, sempre. Ok. Ah, de, carro, de carro é que fui... De carro, fui em outubro, nem... Né? Olha, de carro já nem me lembro quando é que foi. Mas de moto foi, foi em maio. Só que às vezes apanharam chuva e sol, mas também tivemos sorte. Éramos para ir um dos dias a Bilbao ver o um museu... Ah, a, a estrutura é toda feita de ferro, se não estou em erro. Com... Google Nine, não é? Exatamente. Exatamente, exatamente. É, é, é de arrepiar. É? Olhar é. lá para baixo e nem sequer é, veja a tua moto lá no parque, lá em no parque de estacionamento. É, é que um ponto de é visitar, coisa, não é? Minúscula. É uma coisa que uma pessoa tem que lá ir e tem que, tem é. que visitar e é uma das coisas é que, eu que eu quero fércico, fazer né? lá é uma das uhum. coisas que eu quero fazer lá existe uma rota que começa aqui no, em Fonte de é, uma rota que vai pelo meio da montanha é uma das coisas que eu quero fazer lá pá, isso é o não por todos os lados eu por menos sentimento. Nós nós queríamos, queríamos tirar uma foto de grupo aí mas alguém disse logo não, não, não, eu para aí não vou foto de grupo aí em cima não <risos> e aí vês, vês águias a passar ao pé de ti e tudo sim, vimos uma águia Quê? Quem é que ia roubar a Benelli? Eu disse isso a viagem inteira! <risos> eu viagem a viagem não vai acusar comigo. Com essa é moto cabra, até, é? até podes deixar a chave na moto ninguém te queria. <risos> é esta, não é? Sim. É que... Pá, os sítios ainda são distantes. No é, meu antes. caso, uma vez fiquei, uma vez fiquei cá em baixo... E então, nós íamos fazer o, o que tínhamos programado para aquele dia, e depois tínhamos voltar para trás. que também era fixe. Fazer quilómetros, para quem gosta sim, de fazer sim, quilómetros, é Não é? Sim, É, é claro, pior sim. Ter, ter, que arrumar, ter que arrumar as tendas, ter que arrumar tudo, não é? E mudar tudo para o um, outro lado e, e tornar para montar. Depende disso. Ora, vamos ficar por aqui. Uh, quer deixar aqui... Não se esqueçam de subscrever o canal do Varro, O canal do Petros. Agora não te esqueças, não? E do capa até é a melarajinha. Pronto. O milagre da gasolina. <risos> o, o, o que é isto menos. O milagre da gasolina, o milagre do, do velocímetro, né? é do velocímetro. Não, a moto já está resolvido. A moto é só já se já se está, não, está resolvido, é esse. Tá. E tem aqui muito... Olha, é, ela é a pessoa que tem mais vídeos sobre os picos da Europa. Por ah, isso, eu tenho aí uma playlist. Mas... Tem, tem, tem para aí 30 vídeos, essa playlist. Tens aqui uma playlist. Onde é que está? Onde é que está? Está aqui do cu de uma rapariga. Foi mesmo a puxar, foi mesmo a puxar o, o clique, não foi? Pronto. É? Pá, o um? É o né? Eu também. Ah, bait, bait. Ah, Pronto. Mas acho que ele tem para aqui. Acho que ele tem para aqui uma, uma playlist de, dos picos da Europa. Ah, espero que tenham gostado do... <risos> desta live. Pronto, ah, é bem, pronto. Subscreva os canais deles e vemos na próxima obrigado. live e do Evo também. Ah, obrigado pelo obrigado, convite. Né? Pronto, obrigado. E Pau, e visitem, obrigado. Por e tenho os picos. Sim, Sim. Ah, agora em princípio, devemos nos encontrar no, no quinto encontro, né? Em princípio, para, o ano, para o ano, para o ano, depois nós temos para... que nos reunir, nem que seja, nem que seja de máscara. Exatamente. então também. Ah, De Capacete sim. também não faz mal nenhum. Não se tira o capacete. Não se tira o capacete. Ah, tira também. O capacete. Sim. Também. Há um um alguns nós que até agradecem. Pais, não é? <risos> Vocês são todos feios agora tirar o capacete. Não. <risos> sim, porque... Até à próxima. E vemos no próximo live. Tá bem, bem. Bem, tá bem. A ah, até à então, a próxima. Tchau, bem. tchau, tchau. tchau. tchau. tchau. tchau.